It's me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 Irmão e irmã, Deus ao longo da história chama muitas pessoas e as envia para ser um sinal dele na vida de outras pessoas. Já vimos na semana passada que Deus chamou os profetas. E hoje nós vemos três chamados na liturgia da palavra. Na primeira leitura Deus chama Isaías. Na segunda o chamado de Paulo e no evangelho os apóstolos se sentem agora chamados a seguir o mestre. Isaías na primeira leitura é aquele que se encontra com o Senhor numa experiência mística no templo quando ele está em oração. E nesse instante ele se acha muito indigno de ser porta voz do Senhor. Ele diz, eu sou apenas um homem de lábios impuros. Então, um anjo com uma brasa toca na boca de Isaías e o purifica. Isaías, mesmo se considerando incapaz, ao ouvir o Senhor que diz, a quem eu vou enviar? Ele responde, aqui estou, Senhor, envia-me. Quem sabe também nós Sejamos pessoas, por vezes, de lábios impuros, quando nós dizemos tantas coisas que não condizem com quem segue a Jesus. Às vezes, aquela mania, aquele costume de dizer algumas palavras pesadas, não é? Que não estão em consonância, não tem coerência com aquilo que nós dizemos que nós acreditamos. Também a nós, o Senhor quer purificar, fortalecer. Também a nós Ele quer enviar. Porque Deus não chama as pessoas perfeitas. Ele chama aquelas pessoas que estão dispostas a se aperfeiçoar. Em outras palavras, a se deixar santificar. Foi assim com Paulo também, que hoje fala do seu chamado na segunda leitura. Paulo não pertencia ao grupo dos doze apóstolos a princípio. Aliás, ele nem conheceu Jesus em vida. Ele vai ter uma experiência com o mestre, depois da morte e ressurreição do Senhor. Naquele momento da vida em que Paulo, que se chamava Saulo, estava perseguindo os cristãos, achando que ele estava fazendo isso para louvar a Deus e em nome de Deus. Nesse momento ele cai em si e ele vê que quando ele persegue os cristãos... Ele está perseguindo o próprio Deus. Nesse instante, Paulo pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E ele se abre. Passa então a se considerar o menor de todos, como um abortivo. Mas ele está com o coração sintonizado agora com Deus, para poder cumprir, cumprir aquilo que é plano do Senhor. No Evangelho, nós vamos ver algo muito parecido com aquilo que acontece também com as demais pessoas que foram chamadas. Porque todo aquele que é chamado na Sagrada Escritura, sempre conta com a iniciativa de Deus. Ninguém se apresenta antes de ser convidado, é sempre Deus que toma a iniciativa. É Ele que atrai, é Ele que traz para si. No primeiro momento, as pessoas que são chamadas, elas resistem. Elas têm medo, elas se acham insuficientes, elas se acham indignas. Depois, quando elas decidem dizer o seu sim, Deus então confia uma missão. E é Ele que faz acontecer Deus não escolhe pelas capacidades e qualidades humanas, muito embora elas sejam também importantes para que Deus possa realizar tantas obras. A gente precisa ter o um mínimo de estrutura para poder também ser usado por Deus. Mas não é esse o critério primeiro de Deus. O critério não são as capacidades humanas e sim a generosidade de cada pessoa em se deixar capacitar por Deus, em permitir que Ele haja. Isso acontece também com os primeiros seguidores do Senhor, que agora vão ser os seus discípulos e depois se tornarão os seus apóstolos. Jesus hoje está à beira do lago de Genezaré. Vocês se lembram que no domingo passado Ele foi expulso da sinagoga as pessoas que estavam ali reunidas, quando ouviram o Senhor proclamando Isaías, dizendo, hoje se cumpriu esta profecia, elas querem eliminar Jesus. E Jesus então sai deste ambiente sagrado e vai para um outro campo, também sagrado, é o campo do trabalho, Jesus hoje, está num dia da semana. Não está falando com as pessoas no sábado, que era considerado o dia sagrado para os judeus. E ele está ali aonde o povo se encontra. Ele avista então os pescadores e aquelas duas barcas enquanto uma multidão o cerca. Os pescadores, por sua vez, estavam lavando as redes, ou seja, eles estavam desanimados, porque eles não haviam pescado nada, essas redes estavam vazias. Depois de uma noite cansativa, sem nada pescar, eles recolhem as redes. O mestre, então, sobe em uma das barcas, que é a barca de Pedro, e começa a ensinar a multidão. Primeiramente, porque da barca a voz de Jesus. Ressoava sobre as águas e chegava num volume ideal para as pessoas que estavam ali formando aquela multidão E principalmente porque aquela barca onde o Senhor se encontra tem um significado A barca de Pedro seria o símbolo da igreja Pedro, o primeiro papa que seria instituído pelo próprio Jesus e depois de pregar, Jesus então, que não era pescador, mas havia sido carpinteiro, aprendido esse trabalho do seu pai adotivo São José, diz para eles, avancem para águas mais profundas e lancem as redes do outro lado. Olha só, ele está falando para um pescador profissional que sabia muito bem que dali... Não sairia muito peixe, logicamente. Pedro fala que estava cansado, eles estavam esgotados, havia um desânimo, porque eles tentaram várias vezes e nada conseguiram. Mas em atenção à palavra do Mestre, ele disse: Nós vamos, Senhor, por causa da tua palavra, por causa da tua palavra, lançar as redes para o outro lado, fazer diferente. Às vezes nós nos acostumamos a fazer as coisas exatamente da mesma forma e nem sempre nós nos perguntamos se é plano de Deus, se é o desejo de Deus realizar assim como nós já nos acostumamos. Por vezes nós estamos como os apóstolos à margem do lago, ou seja, na nossa zona de conforto e às vezes é mais fácil ficar aqui, ainda que a gente reclame, não é? Que as coisas não dão certo. Às vezes é muito mais cômodo permanecer naquele espaço, naquela situação, do que avançar. É preciso ouvir a Jesus para ter a coragem, então, de ir mais fundo e de fazer agora diferente, lançando as redes para o outro lado. O resultado daquela pesca milagrosa não foi por conta da técnica de Pedro, que era já um pescador de longas datas, mas foi pela graça de Deus. E foi também porque Pedro aceitou aquilo que o Senhor lhe propôs. E foram tantos peixes, tantos, tantos, que era perigoso até mesmo que as barcas afundassem. Tantos peixes como também tantas pessoas depois seriam alcançadas por estes homens que pela boca do mestre vão ouvir. A partir de hoje vocês se tornarão pescadores de homens, pescadores de gente. O Senhor não quer perder ninguém e Ele escolhe pessoas para lançar as redes, para convidar e o convite acontece a partir de Jesus que agora chama os seus discípulos, também por meio de outras pessoas, quando esses discípulos se tornarem enviados, apóstolos. O convite de Deus acontece, talvez por meio de um padre, talvez por meio de uma pessoa que participa da igreja, que agora te chama para... Se reunir para fazer mais, para ir além do que vir à missa simplesmente. De fazer com mais amor, de dedicar-se. Ah, mas a gente não tem tempo, sabe como é que é a vida corrida. O que, que a gente faz com o nosso tempo livre? Hã? Vamos ser sinceros conosco? Eu sei que realmente que tem gente que tem uma rotina alucinante. De trabalho, de estudo, de outras coisas na casa em relação à família, mas o que nós fazemos com o nosso tempo livre? Às vezes a gente sem perceber perde um tempão assistindo tantas coisas ou um tempão né, nas redes sociais, quando não, em outras coisas mais que vão até nos escravizando. O Senhor chama estas pessoas para que elas possam também deixar muitas coisas e agora, se lançar no propósito de Deus. É assim que acontece com os apóstolos. O terceiro chamado que nós ouvimos hoje na liturgia da palavra. Este texto nos ensina como ser cristãos. Primeiramente, ser cristão é estar na mesma barca com Jesus. É caminhar na igreja com a igreja e a barca de Pedro que é o primeiro Papa, não há como ser cristão e não estar em comunhão com o Papa, aliás, permita-me dizer, não há como ser cristão católico e não estar com o Papa, porque é da, daquela barca de Pedro que a voz de Jesus ecoa para o mundo e é da igreja que a voz de Cristo também vai como mensagem para todas as as pessoas Quando o Papa Francisco fala de uma igreja em saída Ele não está criando isso Na verdade isso é profundamente evangélico E quando eu falo evangélico Eu quero dizer aquilo que provém do evangelho Jesus é aquele que sai da sinagoga E vai até as pessoas onde elas se encontram E a igreja também deve ser assim Uma outra coisa importante para ser cristão É escutar o mestre às vezes nós escutamos mais as nossas vozes interiores, que nos confundem. Quando não, nós escutamos quem fala melhor, quem tem mais argumento, mas nem sempre fala a verdade. E hoje tem muita gente eloquente que consegue prender a nossa atenção, que fala muito bem, mas que fala tanta coisa que não tem base são inverdades, escutar o mestre que fala dentro de nós, avance para águas mais profundas, lance as redes do outro lado. É também aceitar a missão que o Senhor nos dá, essa missão sempre virá acompanhada da graça dEle. Às vezes nós ou não confiamos naquilo que Deus nos apresenta e nos propõe, ou confiamos demais em nós e menos no Senhor. Pedro agora precisa ser humilde de confiar que tudo aquilo que ele sabe como um pescador não é suficiente nesse momento em que ele não está conseguindo com as próprias forças. Ele precisa se deixar guiar, direcionar por Deus e assim a obra acontece. Esta missão é de ser pescador de gente. Você que está aqui deve também atrair muitas pessoas para Deus. Acreditar que a palavra já tem a sua força, mas é preciso que alguém a comunique. O Senhor quer agir por meio de nós. Ele quer pessoas que colaborem. Que nós, amados irmãos, possamos hoje ouvir. Aquilo que o Senhor disse para cada um desses que foram chamados. E mais uma vez reafirmar também a resposta de cada um deles. Isaías diz assim, eis-me aqui, envia-me. Paulo vai dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E os apóstolos falam com as suas atitudes, eles deixam tudo. E passam a seguir o Mestre. Vamos acolher também com generosidade. Esse convite de Deus na nossa vida. Não confiando em nós mesmos simplesmente. Mas na força da palavra. Porque Deus ainda quer chamar muitas pessoas. Através de nós. Que somos chamados pelo seu amor. Que é inesgotável. Creio em Deus Pai. Todo, Todo poderoso, poderoso. Criador, criador do, do